Oiê, eu sou a Si. Opa, que eu vou. É, e você já parou para pensar se houvesse um remédio que pudesse curar quase todas as doenças? E esse remédio fosse de graça e não tivesse contraindicação. Que maravilhoso que seria, né? E ele existe. Eu contato com esse remédio em 2013, né? E eu vou falar mais ou menos como ele funciona, como que ele age. Eu não sei se você sabe, mas o nosso corpo, ele é todo movido por reações químicas, né? E o corpo tem um, alguns mecanismos para controlar essas reações químicas, né? E esses mecanismos, essas substâncias, são os hormônios, né? E a gente tem inúmeros hormônios dentro do corpo. A gente tem um hormônio que deixa a gente feliz, que deixa a gente triste, enfim. Quando eles dizem Bruno, acontece da depressão, daquela tristeza, ou chorar, ou ficar muito ansioso... Principalmente nessas épocas né, que a gente está vivendo agora. O equilíbrio deles é o que garante a nossa saúde. E para controlar essas reações químicas que, é, que acontecem, o cérebro acaba liberando esses hormônios em determinadas situações. Normalmente uma pessoa doente é porque ela está com algum desequilíbrio em um desses hormônios. Ou em um, um período da vida ela ficou muito tempo sem esse, sem esse equilíbrio, ou em uma determinada hora ela desequilibrou e ele causou uma doença. Ele tem o poder de transformar a gente porque ele regula esses hormônios da tristeza, da ansiedade, de um jeito que traz um prazer enorme pra gente. E existe uma atividade que consegue liberar os melhores hormônios, né? As melhores substâncias para fazer nosso corpo funcionar. E essa atividade, né? Chega de suspense, né? Esse remédio a gente encontra, assim, fácil. E é gostoso. Sabe qual que é? É a dança. De modo geral, a dança, uma atividade física, já libera um monte de hormônios que ajudam a nossa saúde, né? é endorfina, é adrenalina, algumas atividades, né? e a dança acaba soltando isso, né? acaba liberando isso no nosso corpo. Você dança, se diverte e ouve uma boa música. Mas tem um tipo de dança que é melhor ainda. Eu sei que todo mundo gosta de receber um bom abraço, né? uma delícia você receber aquele abraço gostoso. Então, na dança de salão, além de alunir a maravilha que é dançar, se divertir, ouvir uma boa música, você está o tempo todo ali abraçado. É o único tipo de dança que une o abraço. Importantíssimo. Já tem um estudo científico que prova que quando você abraça outra pessoa, quando tem um abraço, e o abraço tem um hormônio que chama oxitocina. Ele libera esse hormônio, esse hormônio é do bem-estar. Agora imagina que delícia você praticar a dança. Três vezes por semana, duas vezes por semana, aquele tempo que você está ali dançando, você esquece todos os seus problemas. E claro, a dança de salão é um, a única dança que o abraço é. A, a dança em torno, é em torno do abraço, né? ela gira em torno do abraço. Então se você juntar essa, essa, esses hormônios que são liber, liberados quando você faz uma atividade física, quando você dança, mais esse hormônio de quando você abraça. Mais ainda, a sensação de ouvir uma boa música, de relaxar, você acaba organizando toda essa parte química do seu corpo, né? E a gente sabe que algumas doenças surgem desse desequilíbrio. Por exemplo, a depressão é um desequilíbrio químico, né? Desses hormônios que vai desencadeando essa, essa doença, né? Melhora a sua autoestima, melhora o seu bom humor, e ainda você recebe um abraço gostoso ali, Fora outras inúmeras coisas mais que essa dança faz pela gente. Então, realmente, existe um, um remédio que pode combater várias, quase todas as doenças, porque se você combate a tristeza, o estresse, e se sente melhor, consequentemente você vai se sentir mais é, saudável, né? mais forte para enfrentar outras doenças. E essa atividade é a dança de salão, ela combate quase todas as doenças. E isso eu posso falar porque eu experimentei isso. Então é isso aí, pessoal.